Olá! Você está iniciando a Disciplina Algoritmos e Programação 2, que tem a carga horária de 85 horas. O objetivo de aprendizagem desta disciplina é que você seja capaz de desenvolver aplicações que utilizem algoritmos recursivos, ordenação e estruturas de dados elementares, bem como avaliar a eficiência dos algoritmos apresentados. O conteúdo programático está organizado em cinco módulos. Módulo 1 – Noções de Gerenciamento de Memória e Listas Lineares Módulo 2 – Pilhas, Filas e Arquivos Módulo 3 – Algoritmos Recursivos Módulo 4 – Algoritmos de Ordenação Elementares Não Recursivos e Recursivos e Módulo 5 – Noções de Eficiência e Complexidade de Algoritmos Para construir seu percurso de aprendizagem em cada módulo, você deverá acessar o cronograma e as leituras obrigatórias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 e antes de entrar como docente aqui na UFMS, eu trabalhei no mercado de trabalho como desenvolvedor de sistemas, e eu sou docente efetivo da UFMS desde 2013. Já ministrei várias disciplinas de programação na UFMS, como Algoritmos 1, 2, e Linguagem de Programação Orientada a Objetos. E também tenho experiência prática com pesquisas em áreas que envolvem programação de maneira bastante ativa. E nessa disciplina de Algoritmos 2, a gente vai utilizar conceitos vistos em Algoritmos de Programação 1 como, por exemplo, laços e funções, para que a gente possa desenvolver novos algoritmos e utilizar novas técnicas de programação. A gente vai também desenvolver aplicações que utilizam algoritmos recursivos, ordenação, estruturas de dados elementares, como listas, pilhas e filas. A gente também vai utilizar técnicas para avaliar a eficiência dos algoritmos que vocês vão desenvolver a partir de agora. Essa disciplina é uma disciplina de base de programação, e qualquer que seja a linguagem ou ambiente no qual vocês vão ser inseridos, no mercado de trabalho, no futuro, os conceitos, técnicas e estruturas de dados que vocês verão aqui certamente vão ser utilizados por vocês no transcorrer de toda a sua trajetória acadêmica e profissional. Então, estudem com profundidade tudo que vai ser apresentado nessa disciplina, pois assim, certamente, vocês vão construir uma base sólida em uma das áreas mais importantes e práticas da computação, que é a área de programação. Tenha uma ótima disciplina.